Bom dia galera, começando mais vídeozão aí pra vocês A gente vai até a reserva de Santa Teresa que fica em Atalaia A gente vai sair daqui da usina Tinga, Vamos descer a ladeira agora Já chegando a ladeira Daqui a pouco a gente tá lá E é isso aí, já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações Fui! Começamos o pedal na região de Rio Largo, na usina Utinga Leão. Pair of jeans I showed We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Logo após pegamos a região de Marta, onde fizemos uma trilha. Até a chegada do banho, onde curtimos belas paisagens. I wanna take it all, I'm falling, the cityscape by night, wanna catch my photos, where you go, every corner twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. Até chegar ao banho, o percurso foi um pouco longo, porém, But muito if it's agradável. Like it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 Sendo assim, chegamos ao banho, o banho da Reserva Santa Teresa. esse é o banho da reserva Santa Teresa em Atalaia estamos aqui conhecendo aí cada local e é isso aí olha. Que é show de bola gente só perdeu quem não veio A outra piscina aí show de bola é agora terminando aí o, o banho na reserva santa teresa aí beleza Nós vamos embora aí diminuímos um pouco aí o grupo